Boa tarde, boa noite, bom dia, saúdo você com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo de acordo com o fuso horário em que te encontras neste momento em que vês este vídeo ou talvez quando puderes ver o vídeo. Eu queria hoje. É, trazer um devocional para todos vocês, uma palavra amiga, uma palavra de fé é, para os nossos corações. Ela, esta palavra ela se encontra no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, no capítulo de número 1, no versículo de número 5, onde a palavra do Senhor diz assim, Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Escura como as tendas de Quedar, mas bela como as cortinas do palácio de Salomão. Aqui a Sulamita diz que ela é escura como as tendas de Quedar lá no Líbano, mas ela é, é, ela é bela, ela é pura ela é bela como as cortinas que Salomão usava dentro do seu palácio. Salomão usou apenas os melhores lençóis, o melhor tecido para fazer as cortinas da sua tenda, do seu palácio. Em outras palavras, Salomão está a dizer para a Sulamita, para a amada da sua, para a sua amada a Sulamita, você se vê escura, você se vê com defeito, você se vê como pecadora, ou você percebe isso no olhar das pessoas que te conhecem, talvez conheceram o teu passado, talvez eh, te julgam pela aparência, mas eu, Salomão, eu que sou o, a sombra, sou um tipo de Cristo. Eu não vejo o seu, o, o, não olho para a sua aparência, eu não olho para o seu passado. Eu sou um Deus que consigo ver o coração, eu vejo o seu interior e eu te vejo pura pura como as cortinas que eu uso dentro do meu palácio. Uh, então, uh, a sulamita uh, se via escura Como as tendas de quedar Porque o mundo nos ensina assim Mas, ou nos influencia assim Mas Salomão, que é uma figura de Cristo Aqui nesta passagem, ele diz que não Eu te vejo pura como as cortinas que eu uso no meu palácio uh, Em outras palavras, ou seja Você se vê escura e coberta de vergonha mas deixe-me dizer o que penso de você. Você é tão bela, você é tão amável quanto as cortinas brancas que eu uso nas minhas habitações. Você é com as melhores cortinas de linho do santo dos santos. Somente os sacerdotes, naquela altura, é que tinham ou que podiam ver a beleza dessas cortinas, suspensa no santuário do Altíssimo. Somente o Deus vivo, hoje, na nossa realidade da graça, somente o Deus vivo é, conhece o seu verdadeiro valor, minha irmã e meu irmão. Sua verdadeira beleza, somente Deus conhece, meu irmão e minha irmã. Ainda que o mundo não te aprove, ainda que o mundo te reprove, ainda que o mundo te, te coloque. Coloque, coloque nomes, eh, adjetivos, o Deus que te criou, o Deus que vive dentro do seu coração, conheça a pureza que há é dentro da sua alma, do seu espírito, do seu coração. Não, não, não, não se ajuste com o um modelo, com a forma deste mundo Mas ajuste a sua vida de acordo com aquilo que Deus, que é o seu Criador O amado da sua alma, diz para si Ele te vê branco, branca, pura, como as cortinas que ele usa no Santo dos Santos Então isso é o que mais importa Somente Deus vivo conhece o seu verdadeiro valor, minha irmã Externamente as pessoas podem ver, te ver com as cortinas, ou seja, com as tendas escuras de quedar, com manchas de um passado de sofrimento, um passado que nem queremos mais nos lembrar. Mas internamente, dentro do seu espírito, dentro da sua alma, Deus te vê pura, porque Deus vê o Filho dele, Jesus, em você, dentro do seu espírito, minha irmã. E, meu irmão, sua verdadeira beleza está dentro, dentro de, de, do, do seu espírito, dentro da sua alma. Mas, interiormente, o seu noivo, que é Jesus Cristo, vê linho branco, vê pureza. Outros podem se deliciar em ver sua angústia, sua escuridão, mas o seu noivo, o amado da sua alma, que é Jesus Cristo, se deleita em ver sua beleza interior. Ele olhará para você no seu amanhã e se alegrará por você como aquele que encontrou um grande tesouro. Sua própria justiça pode ser como as tendas escuras de quedar Você querendo ser aprovada ou você querendo ser aprovado pelo seu físico, pela beleza eh, externa que você tem, pelo seu corpo, pelas sua, eh, suas qualidades, pelo seu pela sua formação, pela, pela sua sabedoria, mas Deus não olha para isso. Isso aí é justiça própria, esforço próprio. Deus vê a pureza dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, meu irmão. É como um tesouro. Sua própria justiça pode ser como as tendas escuras do que mas o rei da glória vê muito além da nossa carne, vê nosso espírito. Vê a nossa consciência, vê o nosso coração, vê a nossa alma. Jesus vê seu espírito brilhante com uma cortina de linho branco, brilhante, pendurada no santuário do santo lugar, do santo dos santos. Este é, este é verdadeiramente quem somos em Cristo Jesus Assim como no livro de primeiras de João, capítulo 4, versículo 17 A palavra do Senhor diz que Assim como Ele, Ele quem? O nosso Senhor Jesus Cristo É, lá no céu, nós somos aqui na terra é, Jesus Cristo é cheio de paz, cheio de saúde, cheio de vitória cheio de elegância, muito amado e favorecido, agraciado pelo Pai, assim também você é. Importa saber se você se vê assim, meu irmão e minha irmã, porque é assim que você deveria se ver, e não da forma como o mundo tenta te convencer ou te persuadir a, a olhar para ti como uma pecadora, como um pecador, quem que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos nós estamos desqualificados, se olharmos nessa perspectiva, Mas se olharmos para Cristo, como aquele que nos justifica, então estamos qualificados. É pela fé, minha irmã e meu irmão. Esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês hoje, aqui neste devocional. Espero que tenha lhe abençoado, tenha lhe esclarecido alguma dúvida, tenha despertado a sua fé. E até mais amanhã, até mais tarde, se Deus quiser. Shalom.